Fala aí pessoal tudo bem? Vou falar hoje para vocês do Enotas, tá? Que é uma automação para emissão de notas fiscais, ferramenta fundamental para quem trabalha com digital, tá? Isso aqui é uma burocracia que assim que você se livra, né, ao instalar essa ferramenta, que eu acho que sem isso não era possível você fazer, porque assim gasta tempo para você emitir uma nota fiscal. Com essa ferramenta é totalmente automático, assim, ela é integrada com a Hotmart, com a Monetize, com Eduis. Enfim, são várias plataformas, tem Moip aqui também, tem, deixa eu ver, WooCommerce, Simpla, Strike, seguro, Pagar.me, -Pagar Paypal, enfim, tem um monte aqui, tá, e assim, ele é usado por todas as grandes os grandes players, né, é usado pelo, pela Empíricos, pela Lead Lovers, e VerdeBlog, o Winderson Nunes, deixa eu te dar uma dica, cara, essa dica é fundamental para você não, não se enrolar com o negócio de imposto. É, se você trabalha com Hotmart, trabalha com Monetizze, você sabe que você só pode é, sacar da plataforma até 1900. O que aconteceu comigo lá no início? 1900 é o limite para evitar que você ultrapasse esse valor e depois pague imposto. Só que eu saquei 1900 de uma plataforma e 1900 da outra, ou seja, eu ultrapassei 1900. E quando você faz isso, você. Cara, você dá um salto lá de, de imposto para pagar que é um valor absurdo. Tá? Então, assim, se você. É, tá começando agora assim não entra nessa de sacar dinheiro de tudo que é canto entendeu tipo é lógico que bom tá vendendo cara tá fica feliz mas assim contrata logo essa plataforma porque até você conseguir é, contratar e vale sim você vai ter que abrir empresa primeiro tá que isso aí já vai gastar um tempo e depois que você abrir a empresa sair alvará sair tudo sair a documentação o CNPJ Aí, e a autorização da prefeitura, aí sim você pode pegar esses dados todos e entrar lá no Enotas para poder começar a emitir. E no meu deu um delay aí, sim, tipo, teve um tempo entre eu começar esse processo e terminar de uns dois meses. Aí, a pessoa fala que é mais rápido, mas não é tão rápido assim, tá? Ela é integrada, você vem aqui, ó deixa eu ver, dentro da própria Hotmart aqui, você tem lá em ferramentas, você tem a integração com Enotas, tá? Você vai receber ela uma configuração de como é que você vai, vai, vai colocar? Vai ter que ter certificado digital, mas tem mais essa ainda que você tem que agendar o certificado digital, que é um valor que você tem que renovar anual. Aí né? você manda lá para o seu contador para ele começar o processo todo. E no final das contas, toda vez que você faz uma venda, automaticamente, cara, isso é fantástico. É, isso aí já emite um, uma nota fiscal é, uma NFE, né? nota fiscal eletrônica para o cliente. Tá? E qual é a vantagem disso? É, você consegue cadastrar também, é, tem vezes que a pessoa compra e devolve, certo? Então, você consegue cadastrar também um prazo de garantia ali. Nesse prazo que você coloca ali, você evita o cliente comprar, você emitir, emitir a nota e depois a nota fica emitida e a pessoa devolver e você perder aí a emissão da nota, né? E ter que cancelar que dá problema, enfim. Então, qual é a dica que eu vou te dar? Primeiro, contrate um contador que seja da área. O é, meu contador é a Tactos, cara, que eu acho, porra, fantástico. Eu também peguei indicação e foi a melhor coisa que eu fiz. Tem gente que começa a abrir é, empresa com contador que, cara, nem sabe... O cara nem sabe o que é digital, aí o cara vai, quer, vai querer fazer o processo de outra forma e quando você começa a querer ir para implementar e notas e tudo mais, o cara não sabe te orientar, tá? Então, a Tactos, para mim, é, é fantástica, tá? E eles que me indicaram e notas. Então, assim, então é todo um processo. Imagina o seguinte, imagina que tu faz um lançamento e você, em um dia, você vende, sei lá, 100, 200, 300 produtos, tá? Eu, depois que, assim, eu trabalho como afiliado e como produtor, e, cara, são, são várias vendas que acontecem por dia. E imagina se eu tivesse que parar tudo que eu estou fazendo para poder emitir um, um cupom fiscal, entendeu? Um cupom fiscal não, é MFR, Nota Fiscal Eletrônica. Que é automático isso aqui. Então, deixa eu entrar na interface aqui. Então, por exemplo, aqui, ó, no dia 20, tiveram essas vendas. Então, você está aqui, está integrado com a Hotmart, integrado com a, a, a Monetize. Qual é a vantagem aqui? Está pendente. O que, que é esse pendente? Isso aqui é justamente é, o fato de estar dentro da garantia. Quando passa a garantia, automaticamente emitido. Nem todas as, as cidades, se eu não me engano, elas permitem você emitir o cupom fiscal com, com, com esse período passados alguns dias, entendeu? Então, assim, por isso que também é outra vantagem aí da, é, da Tactus porque a sede dela é em São Bernardo do Campo, que é uma prefeitura que permite isso e é tudo, tudo integradinho, tudo fácil ali. Eu não sei se eu vou estar sabendo explicar totalmente perfeito aqui, porque, cara, eu não sou contador, entendeu? Então, assim, se eu fosse você, eu entraria aqui, vou deixar o link aqui embaixo para poder ler a descrição certinha, mas assim, se você já tem o CNPJ, é, pergunta pro seu contador como é que você pode fazer para fazer essa integração porque a nota é uma ferramenta que se você deixar para depois cara você vai ter um delay aí de assim, de um monte de nota para é, para emitir e cara não emitir nota primeiro que tu não consegue sacar tá da Hotmart e da monetize segundo que tu tá pagando mais imposto e terceiro que quando você for fazer isso você já tem aí tu vai vai dar uma paulada de uma vez só entendeu então deixa eu ver se eu consigo ver aqui o pendente é, foi no dia 20, a venda aconteceu no dia 20, e o vencimento dela, ou seja, quando vai passar o prazo de garantia, que eu botei 30 dias até, vai ser no dia 19 do 4, que vai ser quando emitir. Caso aconteça algum tipo de problema, às vezes acontece assim, ah, teve um, faltou algum dado, alguma coisa. O próprio sistema pede para você, ele abre uma pendência e manda por e-mail ali, ó, tem, tem, você precisa de atenção para essa nota fiscal. Então, gente, é, o valor de pagamento, se eu não me engano, é anual, que é o valor que, promocional. Deixa eu ver se eu tenho os planos aqui. Você tem aqui vários depoimentos de grandes players, né, do mercado: é, Mário Vergara, Érico Rocha, é, Ana, Ana Maria Braga, Naty Arcuri. Tem outra galera aí, ó, que também que também usa para fazer venda online. São 30 dias de garantia. Existe um processo de configuração ali que a equipe, você tem um suporte, né, você se não me engano, você paga uma taxinha além da, da, da anuidade, você paga uma taxinha de configuração. Mas se você pegar o anual, primeiro que você se livra da dor de cabeça e segundo que você tem dois meses grátis aí no promocional. Eu vou deixar o um link aqui embaixo com que tem essa, esse desconto, tá? vale a pena você dar uma olhada lá. Aí você também tem todos os gráficos aqui relativos a que você pode acompanhar. Tá? Esse aqui é, um, é, um, é uma página que eu deixo aqui que eventualmente eu entro para conferir se está tudo funcionando certinho. Cara, raro dá problema. Tá, tem um suporte, você pode contar também pode abrir chamado. E outra coisa legal que o teu contador consegue acessar as notas fiscais emitidas e ele já gera ali da, da, pela contabilidade é, grande parte por isso aqui. Então bate certinho o que foi vendido, o que o contador pegou e o que emite lá para poder gerar o imposto aí que você vai pagar. Cara, tem que pagar imposto. Então eu penso o seguinte: quanto mais imposto você paga, sinal que você está vendendo bem. Graças a Deus, tá? Meu sonho é pagar um milhão de imposto. Que sinal que você eu estiver pagando isso, é sinal que eu estou faturando bastante. Cara, isso aqui é o tipo do, do, do serviço que você, que você não pode muito fugir, entendeu? Por quê? Porque se você quer trabalhar direito, você tem que emitir um o fiscal tá para evitar que o evitar negócio seja é, fechado pela receita, que você ganha a multa e depois sai muito mais caro. E é uma ferramenta que tira a tua preocupação. Assim, depois que eu contratei isso aqui, de vez em quando entra aqui para dar uma olhada, mas assim, às vezes eu recebo e mails dizendo que tem alguma pendênciazinha lá que eu tenho que acessar. Cara, mas suave, entendeu? Não tem problema, é raro eu me lembrar até que eu, que eu tenho que emitir nota. Na verdade, isso aí passa meio que desapercebido, tá? Então, assim, se você tiver um bom contador, primeiro você tem que vender, né? Lógico. Mas, depois, se você tiver um bom contador e você tiver o Enotas trabalhando para você, cara, tá tudo integradinho ali, ele é integrado com o Hotmart, integrado com outras ferramentas, e aí o negócio é, acontece meio que naturalmente. você faz uma venda, você não tem nem que se preocupar que automaticamente, assim, essa automação ali, ela, ela gera automático tudo. E você pode gerar vários relatórios aqui também depois, tá? Que vale a pena. Cara, não tem para onde escapar, tá? Essa, eu, eu, eu entendo como é que é. Porque uh, ninguém gosta de pagar imposto. Mas, é, enfim, para andar na linha, você tem que seguir as regras do jogo, tá bom? É, se você tá já contratando essa ferramenta agora, é um bom sinal. Esse é um sinal que você tá evoluindo e que teu trabalho tá dando certo, tá? Tem muita gente aí que não contrata esse serviço, mas também não vende, então eu recomendo assim que, é, que você contrata esse serviço o quanto antes, porque até acabar de configurar demora um tempinho aí e é anual, tá não fica pensando, ah, não vou contratar porque não sei se vou vender, porque senão o teu dinheiro vai ficar preso ali, tá? Porque às vezes tu acerta um produto, é, faz uma venda e você, ah, pô, vendi pra caramba, agora tu não consegue sacar, o teu dinheiro vai ficar preso lá na Hotmart, entendeu? E não tem jeito, cara, só, o negócio só, só sai com CNPJ, contador funcionando já, é, a empresa CNPJ aberto e, e, e a inscrição municipal né, funcionando com certificado digital e notas contratado, tá bom? Clica aqui no, no link aqui embaixo, é, se você já está já, já nesse nível, contrata esse serviço, cara, e cai pra dentro, bora vender, isso aqui... A, a emissão de nota, a burocracia, cara, não tem que ser a preocupação tua, tá? só que tem que ser um serviço contratado que fica tudo automático pra você se preocupar em o teu principal, que é fazer venda, tá bom? Seja como produtor, seja como afiliado, seja como for, tá bom? É isso aí, gente. Boas vendas aí, cara. Tomara que tu pague bastante imposto, tá? Tomara que eu também pague bastante imposto, que isso seja é sinal que a gente tá trabalhando direito e tá vendendo. Grande abraço e até o próximo vídeo.